Que? Que? Corona o quê? Corona o quê? Olá! Esse é o novo coronavírus. E você já deve ter ouvido falar sobre ele, não é? Ele é muito parecido com outros vírus que causam doenças como a gripe e o resfriado. Só que ele é muito mais perigoso e causa uma doença muito grave, que provoca febre, tosse e muita falta de ar chamada COVID-19. Você também já deve ter ouvido falar dela, não é? Os coronavírus são chamados assim, pois eles parecem como uma coroa. Esse novo coronavírus surgiu lá do outro lado do mundo, na China, e os cientistas descobriram que provavelmente passou de um morcego para outros animais e depois para nós, os humanos. Esse tipo de vírus é transmitido pelas gotículas que a gente solta quando fala, tosse e espirra. Por isso é tão importante que a gente use máscaras, assim a gente protege outras pessoas das gotículas que a gente solta e se protege das gotículas liberadas por elas. Mas quando não está flutuando nas gotículas, o coronavírus gosta de ficar descansando em algumas superfícies, como as maçanetas de portas, por exemplo. Por isso, a gente tem que sempre lavar as mãos com água e sabão ou passar gel. Mas sabe qual a melhor maneira de se livrar desse vírus se causa essa doença tão grave? Ficar em casa. Assim, o coronavírus não consegue passar de uma pessoa para outra, até a gente achar uma solução melhor. É chato ficar em casa tanto tempo, não é? Não poder passear, ver os amigos, ir para a escola... Mas tudo isso vai passar, porque muitos médicos e cientistas estão procurando um remédio para o coronavírus, ou uma vacina para impedir que ele deixe mais pessoas doentes. Só que até lá, é melhor ficar protegido em casa agora, sem deixar o vírus se espalhar mais, tá bem?